Uma selva tem. Nossa, Tiago. Será que existe casa aí mesmo, cara? Eu tô, eu um ali, né? já andou uns 10 minutos no meio dessa mata. Já. Um já. Eu não, tá não sei, eu tô cansada. Ela tá seguindo o Ah, a casa ali. Tá aí? Tá ali, Dá pra ver? Tá, não ali. Tô vendo nada. Nossa. Vem? A memória a gente, hein? Nossa, parece uma casa... Boa sim. Será é que mora a gente? Não sei. Opa! Chama-cha. Serge. Ah, não, não abandonado. Tá é abandonado. Tá abandonado. Olha aqui. Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Foi nos passar essa lenda aqui, né Thaís? Sim. Essa casa aqui, pessoal, como vocês viram, um pedaço aí do que a gente filmou, ela é no meio de uma floresta. Nós já andamos mais ou menos uns 10 minutos, né Thaís? Uhum. Nessa floresta e nós começamos a filmar para vocês e conseguimos encontrar a casa. Eu achei que na, até na hora que poderia morar alguém, mas é, ela, ela tá abandonada. Não parece ser uma casa tão ruim, né Tiago? Não. E o que foi nos passados, pessoal, é que aqui nessa casa aqui aparece um homem. A gente não sabe muito sobre esse local aqui, Não sei mas história... tem vários relatos, né Tiago? Não sei se esse homem foi assassinado aqui, o que acontece, ou se ele é uma entidade. Então hoje a gente veio fazer a exploração, porque a gente vai voltar à noite para fazer a investigação sobrenatural, que é daquele jeito que vocês gostam, a gente vai voltar de madrugada e investigar, ver se realmente a casa é assombrada, tentar captar pelas câmeras, manifestações, aparições. O que for, né, Thaís? Isso aí. Tá preparado pra fazer a exploração? Vamos lá, Thiago. Galera, fica ligado no meu canal também, principal, que é o Thiago Furacão, que a gente vai estar voltando aqui de noite, fechou? Deixa muito like, se inscreve no canal e olha se o sininho tá ativado pra você estar recebendo os próximos vídeos. Se não tiver, ative ele aí, porque tá saindo vídeo todos os dias aqui nesse canal. E é, todos os dias às 11 horas, né, Thiago? Vamos Pode embora. correr aqui no canal às 11 horas que tem Entendi. vídeo. fechou? Bora lá, Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais a exploração. Então, vamos olhar por aqui primeiro Cara, olha aqui Parece tem uma caixa ali, tá tem vendo? caixa de abelha? Não sei Nossa, tem bastante pernelão aqui, hein? Tem Um negócio aqui, ó Olha uma luva uh -uh. Ó. Que barulho Tem na casa ou tá no mato? Vixe, um tem alguém ver. aí? Pode filhado. Que casa sinistra, hein? Muito tem tirado. Vamos rodear primeiro e depois dizer. Nossa tá senhora, que medo, cara. Estou Escutando cachorro. Será que é. tem alguém aqui meio do mato? Então, não sei. Olha a cerca aqui, Thaís, tá ó. Aham. Olha o varal. Uma. Tanque. Tanque. Bateu outra porta aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha, essa casa, assim cara. Sinistra, é né, Pensa, né? No, tem várias coisas debaixo dela, ó. Vou molhar tudo, Thiago. Ó, cadeira. É sinistro aqui, hein, cara. Será que esse homem morava sozinho aqui? Então. Pessoal, tem vários relatos de, de gente que já viu esse homem aqui. Então. Só que Aí a gente é outra não outra sabe porta. a história nem quem é esse homem. Então. É o que aconteceu. Tem então, uma porta, será que está aberta aqui? Se estiver aberta, nós né, é por aqui. Olha como que é a puxadura. Antiga, hein, cara? Opa! Licença! A minha terra não tá fraca. não tá assim. Licença! Sualho! É Sem assim, forro! Ó, tem duas janelas aqui, eu acho que aqui era a sala, né, amor? É a sala. Um negócio de sábado de milho aqui. Verdade. Deixa eu ver toda. Tem nada. Não. O telhado caindo uhum. É Didi, tá escuro aqui dentro, né? Tá escuro pra caramba Tá, tá porque... pegando na, na câmera aí, certinho? Tá, acho que é porque tá no meio da floresta Ó, tem duas janelas aqui também, ó Janela antiga, hein, cara? Que gente... E por que, que tem esse morava, negócio aqui tá? em cima, no meio, ó? Eu não sei Estranho, né? Vai vir o de um, um negócio aqui. Pode ser Tinha um negócio aqui, ó Foi rasgado Tiago, essa casa deve estar muito tempo abandonada, cara. Muito, é. muito. Muito tempo. Oi, que é isso? Que medo. Olha aqui. Ui, parece que você tem um negócio mexendo lá. Não, acho que é a lanterna. Ah, Nossa, que é. susto, cara. vai andando, vai fazendo barulho. Ó, oh, até aqui tem. Nossa, olha aqui. Nossa, tem uns.. Olha, tem umas coisas aqui. Pera aí. Ah, tem mais coisas aqui, amor. Ah, amor, olha aqui. Você falou um negócio de rede, ó. Será não que é de que rede? Vê. Deixa eu ver. Isso aqui, essas coisas aqui. Então, uns vidros. O que, que é isso? é? Será que é remédio, conserva? Ai, tem um negócio vazando ali, ó. Será que é isso aí dentro? Você o cheiro? Redo? O que isso? Que nojo, Tiago. Que no nojo. nojo velho. Não acho essas coisas, não. Vai saber o que, que é isso aí. Quer dizer, como ele guardava roupa? Hã? Não sei. Gente, olha isso. a vista daqui, ó. Só ver árvore, só ver mato. Só ver mato. Ou esses negócios ficavam ali, não é Pode ser também, né? Pode ser, né? É estranho. Credo, tem olho aqui. Um espelho. Credo, mano um quarto menor ó nossa abre essa janela aí pra nós ver ué tem três trancas acho que é porque era no meio da floresta né o pessoal trancava é. Vamos levar isso aqui ó é, olha olha o cara. tamanho da aranha cadê ali ó que medo olha que pau que tem tá em cima Bastante coisa. E aqui também, olha aqui, ó. Aqui tem outro sabugo e umas cordas, ó. Ele, ele usava esse sabugo para pendurar as coisas? Não sei. Mas Ó, aqui é por menos a cabeça, ó. Tá vendo? Uhum. Cuidado. Ó, tem fezes de animais aí. Hum, que nojo. Uma escada. Lugar Nossa, sinistro. Cara, que coisa sinistra. Ah, essa aqui que era a porta que eu vi lá ah, tinha outra porta ali. Ó, é um varal? Né? É. Vai saber Cuidado, se não olha era... isso, ele tá não era Vai pro... saber se ele não era um psicopata. Então. A porta aqui tá quebrada, ó. Ó, o jeito que era fogão à lenha, Thiago, em cima de uns pilar. Nossa. Que estranho, né, cara? Olha. Nossa, tem uns pisos aí. Deixa eu ver o que mais tem. Aí tem uma janela. pisos grosso. Nossa, Thiago, essa casa aqui é muito estranha, cara. Olha, vai passar a cabeça no arame farpado. Oi, ó tem mais uma caixinha ali, ó. Pendurada. a minha, Ai, minha tá cara, Tem um negócio aqui, tá aqui ó. Não faz nada. Olha aqui. Nossa, velho. Sinistra, né? Vamos sair aqui fora pra dar uma olhada. É muito escuro aqui dentro, Muito. Olha, gente, só mato, mato, mato, mato. É? Tem assim tem. Tá? Olha aí em cima dessa casa. Quantos anos você acha que ela tá abandonada, amor? Ah, cara, deve ter mais de 70 anos, eu acho. Abandonada. Ah, abandonada? É. Ah, abandonada sei. É, por aí, né? Vamos lá naquela. Naquela outra naquela outra porta, lá na casa de final lá. Dá mais uma olhada em tudo aqui. Olha, tem que vir à noite chamar para ver se, se aparece mesmo. Sim. Ela é sinistra. Sinistra? De noite isso daqui, Thiago, do céu. Vai ser tenebroso, cara. Tem, Imagina. Né? Uma que ela tem que tomar cuidado também com cobra, onça. Galera, se liga. Se liga só. Tá no aí, mostra. mostra, mato. mostra aqui, ó. Mostrando, uhum. ó. No meio do mato, gente. Olha que lindo essa cena. Olha ela isso. lá que é estranha, né? ah, uh -uh. lá né? Muito sinistra, cara. Pensa, não é? Aham. Uh -huh. Galera. A gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui. Casa sensacional o local aqui, né, Thaís? Uhum. Sinistro pra caramba. A gente vai estar voltando à noite aqui para poder fazer investigação. Se tudo der certo, nós voltamos amanhã aqui, Thaís. Com certeza. Fechou? Galera, se você gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Fica ligado lá no canal Thiago Furacão. Que eu e a Thaís vai estar voltando aqui de madrugada para fazer essa investigação e vamos ver se a gente consegue captar pela câmera a aparição desse homem e tentar uhum. descobrir qual é a história dessa casa. Porque tem muitos relatos, que muita gente já viu ele aqui, muita né Tiago? Muita gente. Então, a gente vai voltar aqui, pessoal. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou! Fui!